Fala, galerinha do canal Rotas do Sul. Meu nome é Federico Moraes, sou o criador do canal Rotas, tá? do Sul. tá? hoje eu vou estar tá trazendo um vídeo fora do nosso cotidiano aqui do canal, tá? Foi uma tragédia que aconteceu nesta manhã da de quinta-feira, tá? Não diz aqui o horário onde eu tô, onde eu pesquisei aqui, na verdade, de onde eu pesquisei é no grupo do WhatsApp, tá? Então, não diz nada, tá? E eu vou dar, tipo, uma prévia, vou fazer uma coisa assim, um vídeo bem rápido, uma explicação bem rápida, tá? Mas mais informações estarão, estarão na descrição, eu vou estar deixando o link e tal, tá? Mas eu vou fazer, vou dar, vou dar uma prévia para vocês, tá? Esse acidente que houve foi com a aviação Guanabara, galera, tá? Com a aviação Guanabara. No ônibus, tá? Até onde eu sei... Tinha 46 pessoas, fora o um motorista, tá? Não sei se tinha dois motoristas ou tinha, ou, ou tinha dois, tá? Mas eu sei que tinha 46 passageiros, tá? E também fora o, o, o, se tinha um motorista na carreta ou dois motoristas na carreta, mas, mas são 50 feridos, tá? Esse acidente aconteceu na BR-020 em Formosa, Goiânia, tá? uma região metropolitana do, do Distrito Federal, tá? Nesta quinta-feira... Tá, dia 15, tá? uh, com o impacto da batida, o transporte dos passageiros ficou partido ao meio, esse comentário aí que eu fiz agora, uh, é como tá dizendo aí, com a batida do impacto, tá? uh, impactou todo o setor de transporte rodoviário, todos os motoristas já devem estar sabendo disso, tá? todos os motoristas também choca né o pessoal lá ah, dirigindo de boa o meu buzão fazendo tudo certinho tá tô todo descansado aí vem um maluco com uma carreta não sei se foi ele se foi um motorista tá mas vem um maluco com uma carreta e bate em mim simplesmente eu morro tá simplesmente todo mundo vai morrer se acontecer isso daí porque eu tenho quase certeza pelas fotos aí que estão aparecendo na tela tenho certeza que o motorista não sobreviveu mas se sobreviveu vai estar tá na descrição tá e vamos continuar ainda o vídeo aí. Segundo a PRF, né, Polícia Federal, né? Rodoviária Federal, a colisão frontal em uma parte de rodovia, uh, rodovia pista simples, né? Com sinalização que é proibida ultrapassagem, tá? É proibida ultrapassar, tá? A batida aconteceu em povoados de Bezerro e JK no município de Formosa, tá? No KM45 da rodovia, tá? que está interditado nos dois sentidos, tá? Para quem é da região aí, tá assistindo esse vídeo agora e não sabia de nada, ela tá interditada nos dois sentidos, tá? De acordo com as informações da DF, são pelo menos 50 vítimas locais e 6 óbitos a confirmar. Uma aeronave e uma ambulância, inclusive com material de corte, foram enviados ao local. A polícia informou que celulares estão sem sinal na área e ligações só podem ser realizadas a três KM depois do local do acidente, tá, então, isso daí foi uma prévia que eu fiz, mais coisas estarão na descrição, tá, isso daí eu fiz um vídeo porque me comoveu bastante, tá, eu tenho o sonho de ser motorista de, de, de ônibus, tá, falta ainda, eu tenho apenas 17 anos, então vai demorar ainda muito, né, tem que ter 21 anos e com a carteira D, tá, isso eu também quero ser, eu também posso estar, eu podia estar naquele lugar daquele motorista, todo mundo podia estar, todo mundo que quer ser motorista, que é motorista do rodoviário, não importa se é rodoviário, urbano, turismo, não sei o que que, mas todo mundo podia estar no lugar desse senhor ou desse homem aí que morreu, né, então obviamente, né, pelos destroços, não tem como o motorista ter sobrevivido, só se for um milagre, um milagre mesmo, galera. Porque eu acho que é muito difícil o motorista não ter morrido nesse acidente aqui, tá? Eu, inclusive os mot o motorista do caminhão também, tá? Eu já vou estar tá terminando esse vídeo aqui. Tá? Se você gostou, deixa aquele like galera, deixa aquele like porque o YouTube vai notificar que você gostou desse vídeo e vai enviar mais vídeos para você quando eu postar. Tá? Inscreva-se no canal também, ative as notificações para você ficar por dentro do nosso canal, compartilhe o vídeo. Se você tiver um amigo motorista, compartilha para ele, se ele não sabe ainda do, desse acidente, tá? vai estar o vídeo aqui informativo, vai ter coisa na descrição ainda que eu vou botar. Tá? Então é um vídeo bem informativo pra vocês É do meu primeiro vídeo fazendo assim Se vocês querem mais vídeos assim Deixa aí embaixo na descrição E um abraço um abraço meu Fui, até a próxima, valeu, tchau <SILENCIO>